Saiu o primeiro recorde sul-americano do Troféu Brasil 2019 e não foi brasileiro, mas foi uma bela marca, feita com um belo trabalho brasileiro. Júlia Sebastião, que na, treina no Brasil há vários anos e domina essa prova no país desde 2012, foi campeã brasileira pela sétima vez, dessa vez quebrando o recorde sul-americano que já era dela. Quebrou a barreira dos 2,25, fez 2,2492, nadando de forma implacável, liderando de ponta a ponta. Aliás, as argentinas Macarena Ceballos e Júlia Sebastian são dominantes dessa prova no Brasil há algum tempo. Macarena esse ano representando o Flamengo, mas numa situação um pouco diferente em relação a Júlia Sebastian, que mora, vive e treina no Minas Tênis Clube. Aí a comemoração do Minas é muito maior. Ainda para falar desse 200 peito feminino, aconteceu uma coisa muito positiva, que foi o desempenho da Bruna Leme. Bruna Leme que optou ficar de fora do Campeonato Sul-Americano Juvenil em Lima, para se dedicar a esse troféu Brasil, na expectativa de, quem sabe, de brigar por uma vaga do Pan-Americano. Bruno Leme conseguiu, pela primeira vez, quebrar a barreira dos 2,30 e levou a medalha de bronze. Nos 200 metros dado peito masculino, talvez a melhor performance do dia. Embora Vinícius Lanza tenha feito a melhor performance da competição, com o sexto tempo do mundo, com aquele 51,66, eu fiquei mais entusiasmado com 2,09,93 do Caio Pumputis, nadador do Pinheiros... Ele que não tinha velocidade, dessa vez tem, passou com 28, 1 e 1,0 para 2,09,93. É o quarto nadador da história do país a quebrar a barreira dos 2,10 nos 200 metros do Peito. Se a gente considerar que ambos, Caio Pumbutiz, o campeão dos 200 peito, e Vinícius Lanza, campeão do 100 Borboleta, nadador do Minas, fizeram um polimento para uma competição que aconteceu duas semanas e pouco atrás, pode ter certeza que os dois podem nadar muito melhor. Combinar o calendário universitário com as competições de Piscina Longa não é fácil. Tenho certeza que daqui até o meio do ano, quando especificamente treinarem para as suas provas e as competições, que vai ser o Campeonato Mundial, que ambos estarão presentes, tenho certeza que o desempenho vai ser ainda melhor. Esse 200 pei de Caio, de Caio Puputis é, um, é um, a prova que foi dele do início ao fim, tecnicamente muito bem nadada, e realmente é uma expectativa de bons resultados. 2,0993, por incrível que pareça, hoje talvez não seja nem semifinal em campeonato mundial. Mas estamos no caminho porque cai é um garoto de apenas 20 anos de idade numa evolução constante. Vale lembrar que no ano passado ele ganhou essa mesma prova com 2,011,78. A melhora de quase 2 segundos em um ano. Espetacular. No 100 metros borboleta absoluto masculino. Somente o Vinícius Lanza conseguiu nadar na casa dos 51 segundos, somente ele conseguiu fazer o índice A e somente ele briga por uma vaga para o Mundial. Uma pena. Ele que tinha 51,42 do ano passado, nada para 66, próximo o suficiente para ganhar a prova e a vaga. Mas nós precisamos de mais. 51,66 talvez não seja nem o suficiente para estar na semifinal. Os resultados precisam ser um pouco mais fortes. E é importante que todos tenham consciência disso. Mesmo sendo anunciado como o sexto tempo do mundo, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer esses próximos meses e provavelmente é um tempo para brigar por uma semifinal, nem numa final. O sem borboleta feminino teve vitória estrangeira, é a primeira nadadora da competição a chegar a duas medalhas de ouro. A nadadora Mary Comerford, americana, que nada pelo Minas Tênis Clube. A prova teve a liderança inicial, aproveitando bem a sua velocidade, da de Paula, a nadadora do SESI. Que na volta cansa bastante, perde a técnica e acaba na terceira colocação. Passar com 27,1 e nadar para 59,0 sempre é preocupante. Teve Melor Camelford que ganha a prova, mas tem também Giovana Diamante. Essa sim merece um destaque. 58,5, melhor marca pessoal dela. Nunca havia nadado abaixo dos 59 segundos. E, aliás, são dois anos muito expressivos, porque no ano passado ela quebra a barreira do minuto pela primeira vez, e este ano ela quebra a barreira dos 59 pela primeira vez. Em plena e franca ascensão, Giovana Diamante vive uma grande fase. Tenho certeza que talvez até possamos encarar uma coisa muito especial nesse 200 borboleta que está por vir. Tradicionalmente, a sua melhor prova, quem sabe não sai aí uma oportunidade para ela brigar por uma vaga para o Mundial. Lembrando que, pelo fato de não ter feito a marca A exigida pela CBDA, ela não tem direito a brigar por uma vaga para o Mundial. Nem se o revezamento 4 por 100 medley combinado der a marca exigida pela CBDA, a Giovana Diamante não pode ir ao Mundial, porque as quatro nadadoras do revezamento precisam ter o índice exatamente como aconteceu no quarto por 200 livre, onde os quatro nadaram abaixo da marca do índice Fechando a competição, fechando a segunda etapa, a etapa do Minas, deu dobradinha do Minas, os 800 metros, nado livre, vitória de Miguel Leite Valente, quebrando a sua menor marca pessoal, 7,55. Liderança desde o princípio, teve a liderança, não chegou nem a ser ameaçada, Diogo Pilarinho ficou em segundo e Bruce Hansen, do Corinthians, chega na terceira colocação. Tivemos um problema com o Guilherme Costa, que previamente, nos últimos três dias, vinha de uma disposição estomacal, uma constante diarreia, quase não nada prova, nadou no sacrifício e fez o que tinha que fazer. Ele estava se encaminhando para ser um quinto colocado na prova, mas deu um sprint final nos últimos 50 metros, andou para 27:45, foi o melhor último 50 metros de todos os finalistas para ganhar uma posição para o seu clube. Terminou na quarta colocação, Guilherme Costa, que tem o dia de hoje para se recuperar, para tentar os 1.500 metros de nado livre na sexta-feira e os 400 metros de nado livre no domingo. Uma pena que você faça toda uma preparação, esperando, inclusive, com expectativa de quebrar o recorde sul-americano, você acaba nadando mais de 10 segundos atrás, do que é a sua melhor marca pessoal e o seu recorde sul-americano. Impressionante a virada de, na pontuação do Minas Tênis Clube, até deu uma, uma ajuda porque entraram os pontos da Maratona Aquática nesse segundo dia e o Minas foi lá para frente e abriu 213 pontos. Mas pode ter certeza que ainda falta muita competição e o Pinheiros tem provas que é, que é bem superior ao Minas. e algo Da mesma forma como tem dias que o Minas dispara como aconteceu ontem. Tenho certeza que até domingo, uma competição com altos e baixos e tomara que apareçam mais índices e grandes marcas. A gente volta amanhã. Até lá.